Pô, vamos, bora da Invade, desse... Invade, Invade, Invade, Invade invad, invad, invad, por baixo, vamos. Vamo... Pela lene então, vamos pela lene que é melhor, ó. Vla não, é melhor, tropa, reta aqui pô, aqui Pela lene, pela lene, pela lene, É melhor você é, well, é usar fog, pô. Não, vamo Vai ser da hora. Aca não foda-se, velho. É pra o W no Invade? Todo mundo roubar o speed? Não, não, peraí, aí, pô. Preciso do meu Q pra A, rapaziada. E eu posso começar de W, tem ou Não. Oh! Caralho! <risos> caralho, que hype! Acabou agora, velho. É tipo, claro. essa estratégia é legítimo competitiva, hein. Essa aqui? Pior que é mesmo, velho. Não, dá um speed pra invadir, pô. Ah, tá, caralho. Vero, pera, pera, pera. Calma, calma, oh, calma, calma, calma, calma, calma. Vai pra ali, vai pra ali. Calma, vai pra ali. Olha Oh, tá mandando salve ali no all ali, vai morrer, ó. Pega o safado! Vai, vai morrer igual. Tá morto, tá morto, tá, tá, tá, tá, tá morto. Boa, garoto. Nice. Vai top lá, ô oh, Vai top é, place, top é top mesmo, aí. mano. Vocês querem? Não, não tá até. Ô, Mitch, sem flash, Marquinho. Vamos vai vai. Só, é puxa, top, só top. puxa, só puxa, miti, só, miti, puxa miti, só puxa esse cara pra puxar ligeiro. Puxar o bot, puxar o bot. Então, bate, bate, bot, bate. Bate, bot, bot. Pode ir, paizão. Você tá atacando meu príncipe. Por que que Lindo, lindo, lindo. Foi bom, ah, foi bom. Foi bom mesmo, senão eu ia morrer, bota fé. Foi bom mesmo? Ia mesmo, ia mesmo. Ia mesmo. mesmo, ia mesmo. Ia mesmo. Ia mesmo, ia mesmo. mesmo, ia mesmo. Ia mesmo. Caralho, nós tá pegando as barricadas protegidas, mano. Olha, esse tá sem tá flash, sem tá? sem flash, nós matamos, ah, cara. Caralho, Dudu! Não, Dudu, é bem civil. Tô esperando não, meu pós-choque, tô esperando tô meu pós-choque. Eu tô sem mana, ah, eu tô sem ah, mana. não, dá, não, não, então deixa. Entendi, não, tá esse cara aí. Caralho, Nossa, tô que calma, que pô, calma, que que calma. Caralho. Deixa eu dar um speed aqui. Ai! Ah, aquilo não foi pra mim. deixar, o dano, não Cara, os caras, Não, Caralho, o Dudu é muito bem. Vai, eu chuto, eu chuto, eu chuto. É o C, é o C, vai é o C. Relaxa, relaxa, relaxa. A tá rolando um crimezinho no top, hein. Acontece. Tri... Não, não, não. Tá, não, tá, tá, todo, tá todo. planejado, Kenzie. Não, tá calculado, tá calculado Cara, o Kenzie a torre bugou em tudo, ah, né? Então, que é isso, não que é? sei, velho. Eu vi foi esquisito. Dragon, Pela movimentação do cara ali, da Jinx. Não, não, não. Não, não, não, não. Meu Deus, velho. Ai, trazido, Desanima de vir, não! Desanima de vir, não! Não, desanima não, desanima não, relaxa. Certeza? Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Certeza, certeza. Tem speed Vem, Dudu. Trouxe uma melee bichinho. É contigo o dano, véio, que daqui a pouco eu posso de bater. Deixa ah, é eu Caralho? Já peguei, já peguei. Eu mato, é, eu mato. É o dive top mais fácil da história? Se você quiser pegar não, o Edmites, cara. Não, não. Nada. Peguei com ele. É Tem o jungle né, então, gap, mano. né, Dudu? Jungle gap. É o ah, W que maximiza aqui? Speedo? É o E, é o E, é o é, E. É, é. Caralho que queira, é Meu amigo, tentou fugir. Mejai dá, dá um speed, speed. Dá speed? Dá por... É Dá, dá por né? é. Tá de move speed quando é você verdade. pega muito stack. Tô chegando, tô chegando, Marquinhos. Tô chegando. O Jim tá vindo, dá pra dar. Hein? Nem eu souber disso aí, velho. Pode comprar, pode ah, Aca... comprar. Depois de 10 stacks, você ganha um speed, né, Mejai? Os caras são é mais inteligentes, velho. Keep o carry, que carry. Eu não vou parar nada. Ah, não, tá? mano, fodeu, velho. Ah, Os caras são... Porra, não vai dar jogo. É... então Eu vou matar aqui. Mas, só pra... mas mano querendo ou não, essa, essa comp é forte, velho. eu vou Mano, eu aí, vou ter que lançar da Disco e Lulu aqui só pra dar jogo, véio. senão fudeu. Mano, olha o que eu tô fazendo com os caras aqui, velho. Ela só ah, Olha morrer, o Dudu, se mata aí, Dudu, só pra... Caralho. Toma, bundada. <risos> oh, safado. Pode ah, fechar, fechei meu mítico já. Escorrou ali, Fechar meu Vai mídico. Vai matar? Ah, Ué, a capa de uh. fogo não dá dano não? Você tem que bater pra dar dano? Para, para, para. Speedo? Espera, espera, espera. Nossa, espera, não espera, vou... espera, espera, <risos> espera. O o V. O Vakim que eu fui, véio? Véio? Tu amor deseja. Bora, vai, Mano, o tava aqui. Cadê o Lessin? Bora, bora. Cadê o Leicinho que tava aqui? Aqui, daqui, daqui. Aqui, aqui, aqui. Espina, espina, espina. Nossa, velho, como é essa? Tadinho, Lessin. ele, espinei ele. Espinei ele, Ah, os caras tiraram tiram meu negócio aqui, pô. Ah, ah cara, arma, assim, vai, vai, vai, vai, vai. dá uma volta, vai, dá uma volta, volta em volta dela. Dá uma volta em volta ó, dela. ainda pega uma rata. Espindou. Mais um. Cadê ela? ela, pego ela <risos> <Pera> aí, <risos> Nossa, 3, 2, 1, um. um, já. Caralho! Ah, pegou! Caralho, peguei aqui, família. Ixi, Caraca, ó, ó, deu ruim aqui, galera. Deu ruim aqui, família. Eu Família! Não, mas tenho ult, eu tenho ult em tua. Vai, cara, encosta aqui então. Desliga o que dele, desliga o Q dele. Não vou te ultar, não. Boa, boa. Eu não ulto no Lula, eu ulto. Eu, eu salvo, eu salvo. Mas e eu, eu. Meu, não, eu salvo, ]前. eu salvo. Aqui eu tô então. Vai lá, eu tenho ult, eu tenho ult, tem ult. Ufa. Boa, boa, boa, boa. eu Aí É bom. Eu tenho é bom. Aqui. Meu ult tá pra voltar, é vou esse. esperar meu ult pra vocês buffarem, pera. Vou... Speed, speed, speed. Ô, speed, speed, speed. Pega, bomba. Pega, pega, pega, vem pra mim, vem pra mim, salvou eu, salvou <risos> eu o time! Não, vou deixar morrer, vou deixar morrer. O tá safe, porra, tá safe. Caralho, foi muito longe, velho. É. lá, vamos dar um speed, pega os caras, pega os caras. Ó, speedou, speedou, que, pera. Que, que, eu quero dar uma big one. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Nossa! Pegou, pegou, pegou. Aqui, ó, já emenda aqui, ó. Ai, eu não consigo chegar, velho. Ih, ô família, eu tô do outro lado aqui. Olha aqui, eu nem ativei o fogo. Vai passar isso passa Vamos buscar a Kiana, vamos buscar a Kiana. Vai speedando, vai. Se speedem, se speedem também, ó. Tem TP, Maelinha? tem, mas, um mas não acho que ela vai vazar. Né? Eu vou ter um time 48, velho. Eu, um eu vou ter que pegar aquela mana ali, ó. É o tempo de eu fazer isso aqui. Aqui, Maelinha. Bora, bora, bora, bora. Cadê o speed, Ajuda o Scar. Foda-se, vadia puta. Salve, salve pro homem, buscar, Os caras nasceram, os caras nasceram. Obrigado pelos 9. Meu Deus! Obrigado pelo gol de 10 e Eu tô sem mana, família. 5, 5, ele não para de cair, três. Três, 4. Peraí, tô sem mana, eu tô sem mana, deixa eu entrar na tia por um pouquinho aqui. Eu te uto, se for com esse HP mesmo, eu te uto, velho. Vai, vai lá. Quem tá com um milhão de speed toma tudo, velho. Eu uto. Espera onde tá se vir, espera onde tá se vir, não, velho. Peraí, peraí, ó, ó. Bora, bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Vai, eu dei com tudo. Ah, eu queria ir rapidão, tomei um bite, velho. Mateu. O tá com um milhão de Moon Speed tomando tudo? É, isso é true, velho. Nossa, nossa eu que... ajuda aqui, ah, velho, pô, ajuda Eu tô bom, eu tô Me ajuda. Tô ajuda. ajuda. Bota, salva, salva, salva, salva. Deixa o amigo morrer, ah, não, galera. Cara. Deixa o amigo morrer, não. Aí ó. Ah, tá morrendo. Ah, tadinho dos caras, na moral, velho. Ah! Meu Deus. Eu Aí, peguei. Aí. Aqui, família. Uh. Busquei. Cara, o menino tá me aqui. Calma. Ajuda, me ajuda, Dudu! Ajuda, Dudu. Ai, me ajuda! Prisões, me ajuda! Me ajuda! Tô protegendo. X1. Dá BTP esses dois dizer, aí, não? Isso que passando mal pro mini, mano. <risos> Dá BTP esses dois. Sim, sim. Vou, vou. Ó, já tô aqui, Dudu, na treta. Dale. Caralho, Dudu é muito main oh. ele, ele, é. Ligou o quê? Oh, salvou, sal... ah. Ai. Ah, o que cara que me sabe. deu uma bica na cara, velho. Qual foi? Ó, pô, agora eu vou tomar aqui. Vem pegar o. Beleza, beleza. Busca a Jinx, a Jinx acabou na C. Vai, vai, vai. Meu Deus, eu não tava aqui. Que, que isso, que isso? Aqui, aqui, aqui. Você é controlado, velho. É tenso, é tenso, é tenso. Pra porreta, velho. Fica muito rápido, velho. Olha lá. Ai, ai, ai. Nossa, nossa velho, bugou muito. Caralho, a Organa é boa, mano. mano. Ah, pegou sim. Peguei, peguei, peguei. Stonou. Ih, morri, hein. Oh, espere aí, espere aí, ajuda Vai não morrer, não. Eu, mãe, não. Sair daqui eu, eu velho, penso no, nos outros compatriotas, mano. Calma. O Jimmy é um cara diferenciado mesmo. Viu? Eu sou, eu sou, eu tô falando. Mas quem tá zero, mano, ah, eu, ó, a FF eu, FF eu vou salvar. o meu mano, SK, ó. Calma. Ah, eu tô da aí, FF, FF meu cara, aí, Pode salvar esse carro, Não, ah, é. se a FF a gente, pegar, tipo, a gente vai pegar, tipo, a gente tem que pegar uns cara melhor pra, tipo, conseguir fazer uns bagulho, mano. Verdade. É, ó, voltar, voltar, voltar, voltar. Tadinho, o Dudu chegou agora. Ai, chegou pra foto. Cheguei, cheguei na luta só agora, velho, quando é